Hey, e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô aqui muito triste, na verdade, porque, como vocês já viram pelo título do vídeo, eu venho oficialmente anunciar o fim do canal Gordinho Clash. Infelizmente não teve como eu continuar a fazer vídeo. Eu tô querendo abrir um canal novo de games. Então eu tô aqui.. É gravando um vídeo direto do meu iPad sobre um jogo que eu sou extremamente viciado. Primeiro para agradecer e aos 30 mil inscritos, galera, muito obrigado mesmo. Tamo então, aqui então pra... finalmente para QG do Super Olha quem está ao meu lado, sexo do Gelos. Mas nessa van aqui, cara, tá tipo milhões de inscritos de Clash of Clans the... na boa. Brim! Brincadeira galera, não se desespere, você que ainda é um inscrito, você que ainda acompanha os vídeos. Em breve, nesse mês de janeiro, vou estar tá retomando aqui com muita novidade legal, então só para anunciar aqui a retomada do canal Gordinho Clash, mais de um mês sem vídeos. Agora sim, vamos retomar e antes de começar, eu gostaria de falar com vocês o seguinte, confere se você ainda é inscrito no canal e confere também se você tá com o sininho marcado. Por quê? Se você não tiver com o sininho marcado, o YouTube me trollou muito naquele fim de ano, do ano de 2016, foi um ano péssimo no quesito de visualizações e de crescimento no canal, vocês viram, por quê? Porque o YouTube parou de dar relevância aos meus vídeos, ele não estava divulgando os meus vídeos para vocês, então tinha muita gente que chegava em mim e falava, por que você não está fazendo vídeo? Eu falava, eu estou fazendo vídeo quase todo dia, meu irmão, como que eu não estou fazendo vídeo? vou fazer... Ou seja, a pessoa não estava sabendo que eu estava fazendo vídeos, porque ela não recebia os meus vídeos, nem na aba das inscrições, às vezes não aparecia, além dos relatos das pessoas que perdiam uma inscrição, né? Falava que eram inscritas, depois não eram mais. Então confere aí logo no início, já deixa o seu like se você gostou do da retomada do canal. E eu quero avisar o seguinte vo para vocês, com vocês, avisar com vocês. Enfim, quero avisar para vocês o seguinte. Nesse mês de janeiro aqui, os próximos dois vídeos que estão pra sair são vídeos antigos que eu já tinha gravado e não tinha lançado. São dois episódios da série iniciando no Clash Royale e eu vou ter que postar esses vídeos, por quê? Porque não tem como eu voltar atrás e como eu tô fazendo uns vídeos é, sempre que eu tô jogando, tô gravando nessa série, então se eu deixar de postar dois vídeos, vocês vão ter um buraco na progressão da minha conta no Clash Royale muito grande. Então tem dois vídeos pra sair aí, o episódio 3 e o episódio 4 da série iniciando no Clash, que são vídeos que eu gravei em dezembro, mas assim, ainda assim, tem muito conteúdo legal, beleza? Então um desses vídeos sai amanhã, o outro sai depois de amanhã, e aí sim, os conteúdos exclusivos começam a sair. Além disso, eu estou planejando aí, junto com a galera que eu conheço, que são meus brothers do Clash Royale, os grandes aí, todos são meus brothers... E nós vamos gravar coisas juntos, eles vão também me ajudar a retomar do canal né, eu fiquei muito tempo sem colocar vídeo, eu não sei como o YouTube vai interpretar essa minha retomada, não sei se ele vai piorar a situação de divulgação dos meus vídeos como era anteriormente, ou se ele vai melhorar né, enfim, eu não sei como vai ser isso daqui pra frente, então como eu não sei como é um território inóspito, eu nunca fiquei tanto tempo sem postar vídeos, então eu pedi ajuda para a galera aí, para o Bruno Playhard, para o Gelli, enfim, para outros youtubers para me darem uma força na minha retomada. Então esperem vídeos com eles, esperem vídeos inéditos, esperem também mais séries novas. E eu quero deixar logo claro aqui com vocês o seguinte, eu quero sugestões de dicas, de séries, de tudo que vocês quiserem assistir aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou usar esse vídeo aqui para poder planejar o meu mês de janeiro e fevereiro. Então, se você tiver alguma sugestão, se você acha que eu devo fazer alguma coisa, se você acha que eu devo fazer alguma coisa diferente, já deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários, beleza? Não vou responder todos, obviamente, porque, né, não dá mas vou ler todos os comentários e eu vou levar muito em consideração aquilo que vocês me disserem. Estou muito empolgado por retomada do canal nesse ano de 2017, espero que esse ano de 2017 seja um ano maravilhoso, além disso séries é, antigas que eu tô pensando em trazer de volta aquele meu bom e... aquela minha boa e velha retrospectiva 2017 tanto pra Clash Royale quanto pra Clash of Clans eu não fiz no fim desse ano 2016 mas se vocês ainda quiserem, ainda dá pra eu fazer, ainda dá pra ser um conteúdo muito legal se você não assistiu as outras retrospectivas 2015, 14 13, eu fiz 3 anos consecutivos, então dá uma olhada aqui no canal, tem as retrospectivas pra você ver como que é o formato, caso vocês ainda queiram eu ainda faço, beleza? Então é isso espero que vocês estejam ansiosos como eu pra retomar do canal, Gordil Clash muito obrigado a todo mundo que ficou do meu lado aí eu tava passando realmente por problemas pessoais muito difíceis, mas agora eu tô retomando com tudo o canal, ok? Então, teorias... Da conspiração deixadas de lado. Vamos em busca de um 2017 incrível no Clash Royale, no Clash of Clans, ok? Ah, outra coisa. Nada não. <risos> Falou um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima!